Nesta aula de hoje, eu irei trabalhar o agachamento. Vou mostrar a você como fazer passo a passo o agachamento, assim você não vai errar mais. Então se inscreva no canal, eu sou o professor Emílio Júnior e tenha sempre a liberação do seu médico. Os pés têm que estar sempre assim, paralelos. Pode ser a largura do seu quadril ou a largura dos seus ombros. Como vai fazer o agachamento? Você vai ficar com os pés paralelos, vai projetar o seu quadril, o seu glúteo, o seu bumbum atrás, dessa forma. Jogou atrás e vai dobrar os seus joelhos, projetando ambos os braços à frente. E volta à posição inicial, abaixando os braços. Projeta o bumbum atrás, estica o braço à frente e volta à posição inicial. Até aí você vai falar, não, isso aí eu já sabia fazer. Qual o diferencial? O diferencial está no principal ponto que os alunos erram. Os alunos eles tendem a fazer o agachamento, vou mostrar as formas erradas de se fazer o agachamento agachamento projetando o tronco à frente, agachamento projetando ambos os joelhos à frente da ponta dos dedos dos pés, isso é o mais comum. Agora, a maneira correta de se fazer, você projetou o glúteo atrás, Fez a extensão de ambos os braços, observe o meu joelho. O meu joelho em nenhum momento ele ultrapassa a ponta dos dedos do meu pé. Então eu posso descer o máximo que for, que eu não vou ultrapassar a ponta dos dedos dos pés com o joelho. Assim, eu priorizo a musculatura do meu quadríceps, que na verdade são as coxas, tanto a parte de trás, recruto bastante a musculatura da coxa, a parte da frente, Trabalho o abdômen, trabalho posterior e trabalho o glúteo, fazendo o agachamento tradicional sem forçar o joelho. Então, se você sente aqueles, aqueles barulhos, aquele incômodo no seu joelho, isso vai acabar, porque você vai estar fortalecendo a musculatura das suas coxas. Mas tem mais uma dica, se caso, mesmo fazendo da maneira correta, você sente fortes dores no joelho, você tem que procurar um ortopedista, conversar com ele, para que o mesmo possa investigar e solucionar os seus problemas. Mais uma aula completa, passo a passo, para você aprender a fazer as atividades físicas com total segurança. Até nosso próximo encontro!